Olá pessoal tudo mais um vídeo aqui do canal Ariel E hoje, vamos falar sobre o, como regou o freio traseiro Da Yamaha CT25 125 Primeiro que eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto Foi um comentário do grande Rodrigues aqui nos vídeos do canal Comentando como é que ele é o freio da, da Yamaha da Dei 125 Então, vamos lá então O freio traseiro e ele é assim acionado pela parte esquerda da scooter. Aqui ó, o padrão aqui tá bom, mas se esse manete encostar muito, parte essa parte operadora aqui, tu não há regular. E como é que você regula o freio da, da scooter? Como é que eu regulo o freio? Tá vendo essa pecinha aqui forma no borboleta tu vai girando essa peça aí tu quando tiver que nem o canudo do rodízio comentário dele tu vai aqui girando a roda ó. aí tu aperta porque é muito pesado tu vai afrouxando assim tu vai regulando e uma coisa importante que eu quero deixar pra vocês aqui ó sobre essa seta aqui essa seta aqui é muito importante porque que é importante porque ela vai marcando o desgaste da lona traseira do freio Minha minha já tá no meio aqui ó tá no meio não chegar nesse último aqui nesse maior aqui porque tá na hora de eu trocar a lona é verdade tem então, isso é uma parte que eu andei vendo que não é só dessa versão 125 já das primeiras e a quando a amarra era 115 então, essa aqui é uma coisa que tem que estar tá cuidando essa seta aqui Digo, quando tiver aqui em cima porque na hora de levar a moto mecânico para tocar as luas. <música>